É, durante esse vídeo, a gente fala terceiro episódio. É quarto. Mas é o quarto episódio. A gente percebe que o episódio foi totalmente esquecido de ruim quando a gente não lembra dele. Então é isso. Então toda vez que a gente fala terceiro episódio, a gente tá se referindo ao quarto. Toda vez que a gente falar o segundo episódio, a gente tá se referindo ao terceiro. Aproveita o vídeo aí. A gente terminou de gravar agora. Literalmente agora. É. Uma coisa que eu achei legal é a interação do Mark e do Steve. Cara, eu gostei também Por mais que eu ache que deixaram o um personagem muito bobão uhum. Algo que eu já tinha comentado antes com, com, no grupo Que eu não gostei dessa parte Eles conseguiram fazer uma coisa legal É uma coisa legal, numa uma coisa ruim É, tem uma parte até que eu... Mesmo fora do espelho, os dois se interagem, mano Sim Não tem mais reflexo uhum. Eles conversando Igual tem... Você tá assistindo aqui, né? Eu vou dar um aviso já que contém spoiler. É, a gente vai falar uma análise do, do, do episódio, então. Uhum, contém spoiler. Aquela hora que, ela, que ele beija Laila Laila, Laila. Laila, Laila. O Mark dá um soco na cara dele. Sério? Essa parte eu não percebeu? Você não percebeu? Não percebi. É isso. Caraca. Depois ele vai lá e dá um soco na, na própria cara. Porque assim entende o quê? O Mark que tá controlando. Ah, sim. Só que é o, o Steven que tá controlando, né? O Mark vai lá e dá um soco na isso, cara. Isso me deixou com uma pulga atrás da orelha. Se você tem múltiplas personalidades e as duas namoram a mesma pessoa, é talaricagem? Basicamente. Então, mas é a mesma pessoa, tecnicamente. Mas, é. O corpo sim, a mente não. É. Enfim, eu, eu gostei. É. De ser uma mescla ali de a Múmia com Indiana Jones uhum. Eu achei isso muito massa A parte de escavação, cara, eu, eu gostei demais A parte que falou do Alexandre o Grande eu, eu pirei E cara, foi um episódio pra mim O melhor episódio até agora e ali ainda no finalzinho, quando introduziu o, o asilo, é que eu, a inglês é asilo, é hospício. É. Quando introduziu o hospício, o sanatório, o sanatório eu fiquei, caraca, velho, o Lemir, é. lemir, lemir deve estar. Não, é, assim, essa parte eu, eu entendi. Eu só buguei no final. Por quê? Se não me engano é Horus, não é? o hipopótamo. Eu esqueci o nome, é a Amity é o hipopótamo lá. Sim, eu é acho mesmo? que é a Amit. É que é um, hum. é um hipopótamo, mas tem ali um aspecto de crocodilo, né, na pele. Tem, parece ter umas escamas. Então, eu não sei, eu, não, eu achei interessante. Não, eu também. É, Quando, é. Assim, a gente sabe provavelmente a coisa da cabeça do Steven, ou do, Mar, do Mark, né, dos dois. A gente sabe é. que é uma coisa da cabeça dos dois. Não, pra, pra quem leu, é ficar óbvio que, que é na cabeça. Uhum. Só que eu acho que colocaram de um jeito errado. Porque se fosse, né, colocando aí um que tem, também tem um hospício, que é o Legião, o Legion, né, do, do X-Men Você passa no sanatório e aí você poderia passar no sanatório e mesclando com eventos da vida real Aí você ia ficar meio perdido, ali não, ali ele é alerta de spoiler, ele é baleado e depois aparece o sanatório Mostrando que, não, é. É, obviamente, é a cabeça dele Só que eu gostei disso Sério? Sério. Por quê? Porque remete a você que tudo que aconteceu ali é coisa da cabeça dele. Principalmente quando começa com o filme do, do cara falando o nome, Stephen Grant. Você já fica Isso com o é um é da cabeça dele. É, no começo o filme é questionando. Não. É algo da cabeça dele? Ou realmente está acontecendo? Aham. Uhum. Não, é um ponto. Mas a gente já sabe o que realmente tá acontecendo Porque senão é. né, não, não teria todo sentido Não teria série é. no caso Uma parte que tem um erro na dublagem É de Madripoor Eles não falam de Madripoor na dublagem uhum. é, Quando eu fui pegar Pra, pra cortar né o Rafael, o nosso editor Colocar no vídeo Eu vi lá que não tem em português Madripoor Eu fiquei, oh. caramba, algo de errado Não está certo aqui, eles quando, falaram Madripoor Quando o Rafael falou do Madripoor O que é? Eu não percebi? Como não? Como assim eu não percebi? E aí eu voltei, realmente não tava. Aí eu, ah tá, não percebi. A dublagem que não colocou. Uhum. É o ruim de, de apreciar a dublagem, você perde algumas coisas é. do conteúdo original. Uma coisa que tá repercutindo muito na internet é o CGI. Porque tá todo mundo falando que tá ruim. E tem umas cenas que realmente tá ruim. Sim. E uma wow. que é muito boa. E uma que tá é muito boa. Igual no primeiro episódio. Na hora que um dos caras do, do Serviçaia <risos> de Amity pula no carro, dá pra ver se ele vive um bonecão vindo. Um bonecão CGI. No segundo episódio, quando eles estão lá no Egito, tem o um Conchu aqui, e atrás você nitidamente é um fundo verde. Uhum. Tipo, o pessoal ficou zoando, ai não, é, tiveram que fazer CGI porque o Conchu não desaparecer de verdade. Falei, não, o que estão reclamando é do fundo. Sim. Que você vê que tá tipo Um fundo verde e um recorte ali uhum. Nossa, mas o tá bonito, velho Não, tá, mas Ocho o fundo ficou, o fundo ficou tipo, não, muito sim. feio E nesse episódio, na hora que ela, ela tá lá e vem a múmia Você vê aquele braço de Play 2 vindo, puxando ela Sim, essa parte, nossa, essa parte deu E tá muito feio isso Sim. Tipo assim, não é quando a gente tem é, séries como Loki e WandaVision e tem um efeito desse é meio ruim, né? Não, demais. Porque você já espera um bagulho igual o Loki. Loki é fundo verde 100%. Não, pô. mostra que a Disney não, não está investindo tanto quanto a gente achava que estava investindo. É, igual, igual eu falei. Pô, final de WandaVision tipo, é o céu é, é tudo efeito especial. Sim. Não tem nada ali que que realmente só algumas partes no chão que tem efeito especial. Uhum. O Loki, como eu falei, é 100% efeito especial. Sim. Não tem outra coisa. Não tem como você recriar a Alexandria. O vulcão explodindo. não tem como recriar isso. Uhum. E aí vem algumas coisas simples, acontece isso. É, essa e uma mais uma coisa que eu gostei é que você falou aproveitar, você falou da múmia, é a parte de terror. Uhum. Eu acho que tipo tá na medida certa. Mas ele bota as piadinhas ainda no lugar errado. É, a, a Marvel ainda tá, tá, tá aprendendo a trabalhar outras. A trabalhar isso. Eu tô torcendo muito pro Sam Raimi fazer uma coisa legal no Doutor Estranho, porque o Sam Raimi é um diretor de uhum. terror e é um diretor de Homem-Aranha. É. Então eu, eu acho que ele vai saber medir as duas doses. Mas eu acho que ainda vai ter um pouquinho do, de um terror trash ele também. Homem-Aranha 2, com o Doutor Octopus. Sim. Na hora que ele. Que liga eles lá no hospital, liga o bagulho e começa a tacar todo mundo. Então, ele é muito trash. Então, uma outra coisa que eu achei bem interessante foi logo no começo lá, quando vão guardar a Konchu. E, mano, tem uma par de deusas. Uhum. Ou seja, esse papo de, nossa, o Konchu é quer... É, mostrar se mostrar para os humanos outros deuses já fizeram é, isso foi preso. Sim, e foram presos sim se pensar que lá na audiência só teve tipo cinco uhum. deuses mano que ideia é essa velho eles eu... é o a mitologia é a grega mas a mitologia egípcia ela tem mais deuses que a mitologia grega Sim, nossa, é um monte de deuses que os egípcios têm Porque, tipo assim, enquanto na mitologia grega dois deuses é, tem Um deus tem, tipo, dois, três poderes, vamos dizer assim Na mitologia egípcia, tipo, cada deus tem, tem sua função Sim é, Igual tem, igual o pessoal fala um pouco dos Dez Mandamentos né Que, os Dez Mandamentos, cada praga está é, relacionada a um deus egípcio sim Tem o deus do, li, do nilo, o deus do sapo, da, da fertilização e assim vai indo Dos grilos Dos da, É, que é da praga e assim sim. vai indo, da fertilidade, da prosperidade Você uh -huh. então, pensa que nos 10 mandamentos já, já tem de, 10 Sem contar os outros que é tipo, ah, sei lá, deus da terra, deus não sei o que, deus não sei o que então, São vários, então... Os cinco ali, falou, não, nós e é a nata do, dos deuses, o resto a gente prende. E o pior que na, em hierarquia é isso, né? Osíris, Rá, uhum. que eu acho que Rá também apareceu... Não, acho que Rá não, mas Osíris ah. apareceu uhum. lá no começo e Osíris é o... né? É. Ele é, é porque porque na é o escala. Osíris e Rá é os dois, assim. Sim. E com o panteão de deuses egípcios, a gente já pode ter ligação com o Thor. Verdade? Thor tá aí... Trazendo o carniceiro, o carniceiro dos deuses. Porque aí no trailer a gente já. Aliás, teve, tá é, aqui o quadrinho. A gente já teve o. Um... A mitologia grega. Já teve o Falingar. Sim, né? no trailer. No trailer. E, então a gente tá tendo outras mitologias. Uma hora vai juntar tudo. Quem sabe que o CM é isso. Uma hora vai no um funil e junta tudo. Sim. Aliás, eu acho que seria muito. Não tem os quadrinhos. Mas eu acho que seria muito legal um arco de Guerra de Deuses. Eu posso estar falando ah, merda, pode ter uns quadrinhos não, e eu ficar ali. Não tem ali. O Guerra dos Nove Reinos? Não entra nisso? Ah, mas aí não é bem de deuses, né? Não, o, os envolvem, heróis entram ele... ali. Não, entra, mas os deuses ali também se envolvem. Não, sim, tá. mas o um bagulho direto, tipo, deuses Aqui, né, saindo deuses na deuses porrada. Deuses contra deuses. Exatamente. Fazendo um Não, se você pensar que gore, o gore do Carniceiro dos Deuses iniciou com dois deuses tretando... É. Né, a gente.. Não sei se a gente vai ver isso também. Uhum. Mas... Ah, eu, eu acho que sim A gente pode ver, né? Tipo. É, eu lembrei de outra coisa agora. Realmente eles não vão mostrar a origem do, do Cavaleiro da Lua. É, eles só falam. Eles só falam. Tipo, em algum Eu achei que ia ter um flashback na hora que ele leva os dois tiros. Sim, mas eu ainda achei. bem que não teve. Mas ainda bem que não teve. Não, no, no ponto que tá, eu acho que um flashback estragaria muito porque já contou muito. Uhum. E, e, e essa proposta de não precisar mostrar, cara, eu achei demais, velho. Achei demais, de verdade. Oh, quem leu os quadrinhos sabe o que tá acontecendo. Sim. E quem não leu tá descobrindo. E quem leu os quadrinhos sabe que foi exaustivamente mostrado a origem do Cavaleiro. do Todo novo arco começa com a origem <risos> do Cavaleiro. Tipo, às vezes não mostra... Ó, oh, começou assim. Mas às vezes no meio da história tem um flashback uhum. de ele levando o tiro do vilão lá. Aliás, citaram o vilão, é aquele é um, um mercenário lá que ma matou ele. Matou ele, quem matou é... o conjuro ressuscitou E eu, eu acho que logo logo a gente vai ver alguma coisa aí da, da Layla indo atrás desse mercenário Que aliás foi uma personagem que eu gostei mais do que o Steven <risos> é, Mano, a Laila, eu, eu, Laila eu gostei, é empoderada aí demais Mas agora pegando os dois episódios, né? Para esse terceiro, qual que você acha que foi o melhor? Não, esse terceiro, de longe Jeff Lemire aí Não, eu Lemire, Lemire né? É, Lemire Lemire Sempre prefiro... falei o nome dele errado Eu prefiro o primeiro ainda Sério? Sério Ah, cara É que... Sei lá, deixou ele muito bobão E agora parece que as coisas vai... Não, eu gostei pelo final Aquele final dele descendo a mão naquele cachorro, naquele chacal É muito louco Não, é... Em, que... ah, em questão de ação eu prefiro esse É, então... É, não, eu, eu prefiro mesmo o primeiro Pra mim ainda é o primeiro continua sendo o melhor ainda então. uhum. Agora a gente tem mais três episódios pra... Não, definitivamente pra o, segundo gente... é o, é, o, segundo o segundo é o pior o segundo é o Separado. Não, nem por questão de ser parado. Eu acho que o segundo... Sei lá, ele tem alguma coisa que eu não gostei do segundo Eu, eu só assisti o terceiro Por causa que a gente tem que fazer vídeo uhum. Porque eu, se fosse assim, pra mim assistir o segundo Ia me fazer parar de assistir O segundo eu falo, não, não dá, vou dropar mas é, o, pra mim, a, a série tá boa, né, igual a gente falou, tem algumas coisas que podem melhorar, seja CGI, essas coisas, mas tá boa, tá em um bom caminho. É aquilo, descaracterizou o personagem principal, mas em questão de roteiro, em questão de produção em si, uhum. tirando o CG, que uma hora tá cagado, outra hora é. tá boa, tá bem legal a série. É, o, espero que continue assim. Sim. Né? Eu espero que melhore, né? É, eu quero, eu que vem quero vem. ver o Cavaleiro da Lua B10. Pra semana que vem a gente não tem que falar mal. Exatamente. <risos> semana que vem a gente vai estar assim nesse mesmo formato e uhum. é isso. No mais é isso, espero que tenha gostado. Não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Os dois cards de vídeo e o botão pra você se inscrever. Até a próxima.